Será que eu vou sofrer, o que eu tô cansado de viver, eu sempre fico Ah ah yeah, yeah, yeah, hey, é, sua parte, eu quero você bem aqui. É que eu tô cansado de todo você. Eu sempre fico pensando em você Me deixe sangrar Eu sempre quero morrer Eu estou cansado de respirar Quero acabar com tudo, vou desistir